Fala nação, hoje a gente vai mostrar aqui pra vocês as principais notícias do Flamengo que acontecem em tempo real no mundo negro, o clube mais amado e mais querido do Brasil, o clube de regatas do Flamengo Então a gente vai, a gente vai mostrar aqui para você o pessoal do baita amigos aí da Band Esportes, Neto Peloso falando sobre Dudu, né? E os caras estão aí, ó. assustados da vida, rapaz, não... Os caras não querem o Dudu ir pro Flamengo, hein? É, meu amigo, vamos ver o que, é que o Flamengo vai fazer com o Dudu. Então, é, já quer, você é, se inscreve no canal, deixa o teu like, tipo assim, eu vou não perder nada, tá bom? Vou compartilhar pra galera, é muito importante, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Lê, Veloso. O Palmeiras fez uma proposta extremamente interessante e benéfica para o jogador e para o clube. Normalmente, a presidente assina por último. Eu não posso fazer mais do que estamos fazendo. É o máximo que o Palmeiras pode chegar Não posso mexer mais uma vírgula Já avisei que é a proposta final Vamos lá No Canal Livre, ela disse que estava tudo certo Com o Dudu No Canal Livre, com o Schneider Ela disse que se a seleção brasileira Quisesse o... Adão. O Abel Ela liberaria na hora O que, que você pensa, Veloso, Tomás e Mauro Galvão? É, eu... O Flamengo vai pra cima, hein? Cara, eu acho que o Dudu é um dos maiores salários do futebol brasileiro eu imaginei, imagino ainda, que vai, ter um acerto. que vai ter um acerto, porque o Dudu é um jogador muito bem remunerado. E não dá para ficar discutindo se é o último ano, se é 15%, se é 50% de, de participação em jogos que ele tem que ter para ter essa renovação automática. Eu acho que isso não pode ser empecilho por um contrato de dois anos, com um provável terceiro ano, nos valores que é tratado. O Palmeiras paga para o Dudu um salário fora da realidade do futebol brasileiro. Então, não dá para também ficar cedendo Você o tempo todo. Tá eu acho que a Leila está certa. Tá eu, eu assino embaixo o que o Veloso está falando. E acho que o Palmeiras tem que fazer de tudo para segurar o Dudu, um ídolo da torcida. Você não pode perder um jogador como o Dudu. Mas segundo a Leila, que tem sido super pés no chão desde que assumiu a presidência do Palmeiras, se ela já fez o máximo que ela poderia fazer, eu acho que cabe ao Dudu agora também se manifestar e tentar chegar a um acordo com o Palmeiras, porque o jogador difícil. Se o Flamengo é já deu uma ligadinha. O Flamengo faz isso, hein? Flamengo Atlético faz Mineiro. isso. O então, Mineiro... Faz é, ou não faz? Mas então é, é aí é que a gente faz, é lógico. Mas aí é aí que a gente vai descobrir ah. o tamanho da idolatria do Dudu, que, o que ele pensa. Mas o Edmundo Muita... saiu de lá e foi pro Corinthians. Mas ele já tinha saído do Palmeiras, né? Já tinha ah, aí, tá. Né? E aí, tá. É diferente de trocar hoje o Palmeiras por, pelo Corinthians ou o Palmeiras pelo Flamengo. O Dudu tem que entender que ele é um ídolo, que ele não ganha um salário qualquer. Ele ganha um salário muito acima da média, como disse o Veloso. Mas ele ganhou tudo pro Palmeiras. Pra mim, o Dudu é o jogador mais importante O salário do dele, às vezes, não corresponde então... àquilo que ele ganhou. Então, mas será que não, já não é o maior salário do Palmeiras? É, acho que é o maior salário do Brasil. É do então, Brasil. Eu, eu acho que o Dudu tinha que pensar, colocar a cabeça no travesseiro e pensar que ele mudou o Palmeiras. Mas o Palmeiras... Tá certo, tá certo. Tá aí, nação, esse foi o vídeo do canal, né? É, o Neto falando sobre o que a Leila falou do Dudu aí. Né? O Veloso que falou, né? É, e a... o Veloso falou aí do Dudu, não sei se ele caberia, né, mas vamos ver o que, que vai ser aí, se vai ser sinal verde ou sinal vermelho, tem um jogador aqui que está sendo, é meu amigo, está sendo negro, está sendo, sendo aí uma joia para a equipe do Racing, hein? sabe qual é o nome dele? Marcos Alcares, o jogador está lá no Racing e está sendo olhado aí pelo Flamengo, né, o jogador tem 20, an tem 20 anos, né? é jovem, né? jogador da joia, né? do Racing, e está lá, né jogou também campeonato argentino, e também o clube argentino, que é o Racing, pode negociar com o jogador né? pelo Flamengo, né? pode negociar aí definitivamente 15 milhões, ou 15 milhões de euros que equivalente aqui a 84 milhões, né? Então muita grana aí, né? Para o Flamengo, né? Negociar aí, eu não sei se o Flamengo vai negociar, mas é que eles pedem, né? 34 84 milhões para o Flamengo negociar com o jogador. Então vamos ver aí, né? O mercado da bola não para, não para mesmo né? É, e o mercado da bola também vai até é, final vai até... Quando mesmo? Pera aí, vai até... vai até... Vai até quando acabar mesmo, né? Mas... Vamos ter muita coisa, ó. Tem Dudu, tem Gerson. Né? Tem Felipe Coutinho, que tá sendo especulado aí. Dudu também. Tem esse Marcos Alcários, Tem aquele jogador do... Do do, do... do... do Vélez, Máximo. O nome dele é Máximo, né? Tem aí o... Tem um bocado um, um, um jogador sendo aí negociado, né? Sendo aí, quer dizer, negociado não, sendo olhado, né? Pelo Flamengo. Então, o Flamengo tá trabalhando já pra temporada 2023, né? Pra, pra mim, eu acho que o Flamengo não segura Pedro, né? Porque um dia esse cara pode cair, né? E o Flamengo precisa de jogador, né? Jogador novo, precisa de jogador novo, porque às vezes... Um dia, assim, o Pedro pode cair, o Gabigol pode cair, o Everton Ribeiro pode cair, né? Como o Everton Ribeiro já tem, já tem quase, já tem aí mais de 30 anos, então você joga, então eu falo, não precisa de jogador novo, porque pra mim, pra mim tem que ter jogador bom e novo, né? Aquele jogador que corre mais, né? Então é isso. O Gabigol não vai cair, né? Só o Pedro, é que melhorou bastante, né? Depois quando o Dorival chegou no Flamengo. Então, o que, é que você acha? Você acha que Marcos Alcares é jogador pro Flamengo? Escreve aqui nos comentários, tá bom? Deixa o like, inscreve no canal, ativa a notificação para você não perder nada, tá bom? Compartilha pra galera, que é muito importante compartilhar pra galera, tá bom? Então, valeu, fui e até lá!